Fala aí, família de Loucos por Dreol. Pessoal, eu tô aqui rapidinho pra te falar de como fazer uma sanca fechada usando apenas dois ingredientes. É isso mesmo que você faz, ouviu? Usando apenas dois ingredientes. Mas antes de qualquer coisa, já senta o dedo no like, tá ok? e já se inscreva no canal se você não é inscrito e se você gosta de drywall nós temos muita coisa aqui que vai te ajudar muito aí nessa caminhada da construção a seco aí bora lá pessoal aqui nós estamos fazendo essa sanca fechada aí conforme vocês podem ver né e eu não tô aqui dizendo que essa maneira que eu faço é a maneira certa que tem maneira errada o importante no final é o resultado ficar perfeito e o teu cliente ficar satisfeito. Isso é importante. Mas o que eu quero te dizer aqui é que muitas pessoas às vezes trabalham com canaleta, né? Descendo... É, é, é... Valeu, É Obrigado, hein? O que eu quero te dizer é que muitas pessoas às vezes trabalham com perfil de teto, canaleta, né? 10 se arame e tal, tal, e eu não trabalho assim. E eu trabalho dessa forma que vocês estão vendo aí. Eu prendo primeiro a canaleta na parede, prendo a canaleta no teto, desço a faixa, tá? E depois eu faço a, a parte do fundo do, da.. E depois eu faço a parte do fundo da sanca, tá? Então eu faço de uma maneira bem simples a tá? trabalha apenas com cantoneira, dois ingredientes né? a cantoneira e a chapa de gesso tá okay? é, e não há necessidade de você colocar perfil de teto porque só haveria necessidade de colocar perfil de teto se fosse uma distância muito grande tá? acima sei lá de 50, 60 centímetros que você precisaria trabalhar com algum tipo ali de, de suporte para poder aguentar o peso da placa Agora, menos do que isso, pessoal, por exemplo, essa daqui, ela, ela tem, tinha 25 centímetros somente de distância da parede. Então, você consegue trabalhar tranquilamente usando apenas o, o perfil cantoneira, tá bom? Outra dica que eu quero dar aqui para você também é sobre o cortineiro, tá? Vamos segurar aí, Aqui no cortineiro, conforme vocês podem estar tá vendo aí agora nas imagens, né? Nós também fizemos todo o cortineiro com, com, com cantoneira, tá? Afastamos ele 20 centímetros da parede e da janela. 20 centímetros é uma distância que eu gosto, tá? Sempre que você for fazer cortineiro, procure trabalhar com 18 a 20 centímetros. E o que, que acontece ali? É... fizemos essa caixa conforme vocês estão vendo aí a cliente ficou muito satisfeita com a obra é uma cliente que a gente já tem aí muitos anos já trabalhando para ela e mais uma obra aí a cliente ficando satisfeita isso que é importante para gente tá bom então fica essa dica aí quando for fazer saca fechada dá para você fazer saca fechada com apenas dois ingredientes cantoneira e chapa de drywall um abraço, família de loucos por Drayol. E se você não se inscreveu, se inscreva aí rápido! Abraços!